Fala rapaziada, Bruno Clash aqui e mais uma vez falando pra vocês de mais um game NFT Pra você poder jogar e ganhar dinheiro com isso também, vocês gostam? E a gente vai falar hoje sobre um jogo muito legal, Crypto Moon Crypto Moon que nada mais é do que uma mistura aí, eles mesmo dizem isso De Tamagotchi com Pokémon, olha isso Duas paixões da galera que já tem noção do que era esses dois é, modos de jogo, esse estilo de vida, né? Pokémon e Tamagotchi. Então, pra você que quer saber um pouco mais, agora nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Bom, já estamos aqui no jogo Cryptomon, o Cryptomon.co. Tá aqui o link na descrição de tudo que eu falar. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Bom, é o seguinte, rapaziada: estamos aqui já diretamente na, no site deles e aqui a gente vai poder falar, descer um pouco mais a respeito do Cryptomon. Que é um jogo que vai cuidar, nada mais é do que... Você vai ter que cuidar do seu NFT, esse é o princípio básico no início. Depois tem PvE, PvP, eu falo mais a respeito. Mas tem muita forma de poder jogar com ele e isso é muito interessante também. Então, ele já fala ali ó, cuide, crie, lute e ganhe com o seu Krypton um único. E aqui, a gente começa a nossa jornada, né? E tem uma, um, uma forma muito legal também de jogar... Que é como o do Pokémon também no celular, onde você pode sair a caça e tem até um modo de caça de ovos que você vai gostar e acho que é legal. Eu já falo pra vocês a respeito, tá? Bom, descendo aqui, a primeira coisa que a gente já vê: as informações é, de matérias a respeito de onde saíram matérias a respeito do Cryptomon. Então você pode ter aqui todos esses detalhes: Forbes, Yahoo Finance, é, Sports.net, Martwatch, Benzinga. Cara, tem muita informação aqui, muito legal E aí descendo mais um pouquinho, a gente vai ter aí o, um trailer muito legal a respeito do Crypto Moon Vamos dar uma olhada aqui, ó, 26 de abril, aniversário do primeiro Crypto Moon Olha que legal, bem bacana, hein E a gente vai vendo aí os detalhes, ó, deixa eu descer aqui, já ir Vamos ficar de olho, ó Olha que bacana, os ovos, o ovo demora 3 dias pra poder chocar, né, e você ter aí o seu Crypto Moon, né e aí você vê aí que você vai cuidar da vida dele, vai cuidar realmente dele, né? Tem traços genéticos, dá pra você ver se ele é, tem a pegada de macho ou fêmea, se ele é macho ou fêmea, pra poder fazer bridge também, então isso é muito interessante. E aqui, esse é, é a, essa é a tela onde você vai cuidar do seu Crypto Moon. Tá aqui, ó, pra você, ó. Você vai ter todos os detalhes ali e depois eu mostro mais umas, mais umas imagens com o jogo também no celular, tá? Vamos deixar aqui, vamos dar um playzão e vamos continuar vendo, ó. Que legal. Os Crypto Moons ali que você vai cuidar, né? Tem Breed, dá pra fazer muita coisa. Você vai cuidar realmente deles, fazer eles evoluírem. E isso é muito bacana, rapaziada. Muito top mesmo. Ó que legal. Mais de 350 mil pessoas na comunidade, muito bacana. E a gente vai detalhar melhor isso daí a partir de agora, então tá aí, esse é o Crypto Moon, top demais, né? Então vamos descer aqui um pouquinho mais E aqui tem, ó, Descobrir Crypto Moon, o que é? O que se trata? É um jogo de blockchain NFT, Play and Earn Onde Pokémon se encontra com Tamagotchi É isso aí, ó, que legal, hein? Situado no metaverso de Crypto Moon, os membros da comunidade jogam como treinadores Então tá aí, como treinadores, nós somos os treinadores Dos nossos próprios monstros, cada um individual, é único, né? top demais, aqui embaixo tem também o white paper, que depois eu mostro e aqui ao lado a gente vê que tá na temporada 1 ali né, gosto 2D é, a gente vai cuidar dele é, tem a casa ao tesouro série de quadrinhos, que a gente vai ver depois eu mostro pra vocês mais embaixo, e aí tem a parte de bridge e missões também tudo isso na temporada 1, tá meio desordenado aqui porque tá traduzido pra vocês tá, na temporada 2 a gente vai ter a inclusão de batalhas PVE e PVP também que vão chegar e temos ainda também na temporada 3, metaverso 3D e a parte de celular completo, entendeu? Então essa é a ideia, bacana demais Ó, a gente falou sobre a comunidade, então vamos dar uma olhada na, na comunidade nessa primeira temporada Na primeira temporada, 450 mil pessoas, membros da comunidade nas redes sociais todas Mais de 60 mil pessoas no Discord, 18 comunidades aí localizadas, né, vários países Aqui tá 72 bilhões, mas é 72 BNBs, foi o valor, vou até colocar aqui, ó, em. Pra deixar aí em inglês normal pra vocês poderem ter ideia de como tá realmente, ó. 72 BNB foi o valor pago por, por, pelo mais valioso Crypto Moon que foi vendido até agora. 16 segundos foi o tempo que foi vendido aí, 2.500 Mystery Box, isso daí é absurdo, cara, olha que loucura. É, o volume de trending foi de 6 milhões e meio de dólares. É 26 mil holders, 15 mil jogadores ativos. Olha que legal, né, cara? Tudo isso na Season 1. Muito bacana. Aqui a gente tem também. Ah, deixa eu voltar aqui para tentar botar aqui no, na parte de traduzir de novo para vocês poderem acompanhar comigo também, tá? Ciclo da Lua: aqui ele fala, esse é o ciclo da Lua, dá alguns detalhes a respeito e fala ali, ó. Seus criptomoons precisam de atenção, é o que a gente falou. A princípio, cuidado, evolução, criar, alimentar ele é o que vai. É o que você precisa fazer. E ainda tem algumas missões diárias pra completar, ó. É, criação e missões. Você vê aqui, ó. Ajude o professor Koa e sua equipe de cientistas a descobrir os mistérios do crypto Moon. E aí você ganha o Kamon, que é a moeda do jogo, galera. É a moeda do jogo, é onde você vai conseguir fazer a grana, como a gente gosta de falar sempre, né? Então você completa as missões diárias, semanais e... e criam, podem criar também outros NFTs Mas aí você tem que ficar ligado entre ter é, é, machos e fêmeas para poder fazer o bridge E conseguir novos ovos aí, né rapaziada Bom, a gente falou também sobre a parte celular Jogo na parte celular, a gente tem o modo caça ao tesouro E esse aqui é o caça ao tesouro da lua cheia Experimente, experimente também o Cryptoverse na vida real então você vai poder jogar na vida real, como no Pokémon, né? Que a galera saía pra capturar e tal. Aqui a gente sai pra poder encontrar ovos, né, rapaziada? Essa é a ideia. Então eles permitem aí que. Eles fazem com que os jogadores também participem nas ruas. Saiam, procurem é, caixas, procurem ovos. E com isso consiga mais Kamon é, pra você também. Tem várias possibilidades de conseguir o Kamon. Aqui embaixo tem a parte de. Eu falei pra, pra vocês um pouco antes. A parte de, de quadrinhos, né, que a gente falou. Aqui tem a parte, ó, você vê aqui que tem Desvende mi, muitos mistérios que certam o Moon ao lado do pai de Crypto Moon. O registro de Coa tem também a série de quadrinhos aqui que eu falei pra vocês. E também tem um vlog da Lisa. É um, como se fosse um blog, né? E aí você tem aí, ó, sempre quis dar uma olhada no laboratório do mundialmente famoso Coa. Então você clicando aqui, você vai aí pro Medium Pra você poder toda, ter todas as informações desses quadrinhos, histórias e tal. Tudo a respeito do mundo de Crypto Moon. E isso é muito legal, tá? Bom, a respeito aí do roadmap, a gente vê aqui, ó. Segundo trimestre de 2021 foi onde começou a cunhagem, a distribuição dos ovos. E por isso que tá chegando aí o, o aniversário, né, do CryptoMoon. Moon. Primeiro, primeiro ovo, né, a ser chocado e tal muito legal, muito legal, e aí a gente tá aqui, ó, todo passa por todo, no terceiro trimestre de 2021, quarto trimestre, o primeiro trimestre de 2022 que foi o de agora, que é a criação, a mecânica do jogo e do ganho também, dos ganhos, e também começa a criação dos modelos 3D, é, tem aí a parte de, no segundo trimestre que é agora, né, que vai entrar agora, vou até voltar aqui pro original, deixa eu tirar aqui, para vocês poderem ter uma ideia, mas está aqui, ó todas as ideias do Q2 que a gente começa, então tem ali o app para o iOS, para o Android, a implementação do PVE, a gameplay do PVE, introduzindo o Cryptoverse, isso é muito legal também, vai ter lançamento das Lendes, né pré-venda das lands. isso é muito interessante, já no Q2, então está muito próximo, e aí no Q3, implementação do PVP, é, também os torneios de CryptoMoon e também eles começam aí a trabalhar nos 3ds nos modelos 3d de transição 3d do criptomo atenção do 2d para o 3d já no q 3 tá bom então tudo isso daí você tem aqui no roadmap o link tá aqui embaixo como eu disse agora há pouco tá e aí você tem o marketplace eu vou mostrar para vocês já já o marketplace também já mostro para vocês o marketplace que vende aí tantos ovos quanto também os é, Crypto Moons já nascidos já prontos né tem essa possibilidade a parte de venda de tokens, né? Que você vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês também. Dá pra comprar diretamente. Top demais. E os parceiros. Todos os parceiros. E como eu falei até, na Binance foi vendido, foram vendidos os ovos. E acabaram rapidinho vendidos. E foi muito bacana, o que dá uma certa segurança. A gente perceber que a Binance tá junto com eles. Já que é tão difícil aí, né? Fazer essa, essa ponte, essa parceria e tal. Então é um ponto a mais também pra eles, também, já que... A Binance também está envolvida E aí vários parceiros, todos os parceiros que a gente tem aqui é, Com o time da CryptoMoon E isso é muito bacana Então tá aqui, todas as informações da comunidade O de Discord, Twitter, você pode seguir Isso é muito bacana, tá? Eu falei do Token, to o Token tá aqui A gente trabalha com o Camun, como eu disse para vocês, né? Hoje o preço tá 0,03 centavos Tá muito acessível, isso é bacana demais tem uma galera rodando, isso é muito bom. A liquidez também tá por ali. Dá para você ver todos os detalhes também aqui na parte de token, tá? Eu falei também da comunidade. A comunidade tá aqui, ó. As informações mais detalhadas e até a questão dos jogadores por país. Ó, no Brasil, 5.300 membros. Uma das maiores comunidades ali, acho que é atrás de, de Índia e Vietnã, se não me engano. Acho que é isso. Muito top também. E aí a gente tem a parte... De marketplace que eu falei pra vocês ó. No marketplace, eu até vou mostrar pra vocês Antes de mostrar o marketplace Mostrar o ovo que é o meu, o meu ovo Esse aqui, ó. Crypto Moon eu, eu tenho esse ovo aqui E ele é, é de ar né? ele, tem, ele é da geração 8 é, Ele é um tipo tipo dele é de ar E ele tem especialidade ali, balance é, Foi gerado ali dia 11 de abril E é bacana porque ó, é fêmea Tem as informações aqui a cor dele, tem todas as informações, o tamanho dele também tá aqui. É muito legal porque a gente consegue ver todos os detalhes é, desse, desse ovo. E isso é muito top, eu gostei demais. Tem muitas informações para você poder analisar e, e ver todos os detalhes aqui, tá? Long hairs, olha isso que interessante, cara. Bacana demais, hein? Então, e o meu é bastante focado aí, ó, em constituição e velocidade. Olha que interessante, são os maiores atributos dele Gostei bastante, achei legal, tá top Esse é o meu, é o DNA do meu ovo Agora a gente vai ali a parte de Marketplace Onde eu falei para vocês que vocês podem comprar também diretamente aí O seu ovo ou um Crypto Moon já criado Então tá aqui ó, já nascido né Aqui você vê a parte de geração dele, o número aqui é 4 Geração 4, geração 5, quanto maior, mais comum ele é né Mas é, já são várias gerações, então ele perde um pouco aí Participou, teve muita, muito breed, né? Ou é, já é de uma geração mais avançada, então mais baratinho, né? O meu é 8, né? Pelo que eu vi, então tá nessa pegada aqui, ó Então você pode comprar tanto os Crypto Moons como os ovos Olha que interessante Então você pode escolher aqui no Marketplace Que aqui você tem uma... É muito, é muito detalhe para você poder colocar ali Ver, ó, a geração, é, o preço também Uh, o tipo da skin, olha lá Que tem também, o sexo dele Tem vários detalhes, ó Constituição, quando você quer de constituição você quer procurar um, um de maior velocidade Tá aqui, então todos os detalhes Você tem aqui dos seus Crypto Moons, E também tem os ovos, né Então você pode filtrar aqui à vontade E procurar da forma que você quer, tá bom Mas o meu, o meu tá garantido O meu ovo Que é esse daqui, ó Número 12688 Top demais, esse é o meu, esse aqui é o meu Bom, a gente falou também do Treasure Hunt, que nada mais é do que um, um evento especial. Eu até deixei aqui do lado marcado, porque, ó, como o Crypto Moon tá fazendo um ano agora em abril, eu marquei aqui, ó. Eles estão comemorando o um aniversário com uma bad especial, que é essa bad aqui, ó. Trainer Club de aniversário. E você pode participar e todo mundo que tiver um, um, um Crypto Moon pode participar. Até o período de inscrição, acho que tá até, hum, acho que já tá até fechado aqui o, o, para você poder entrar, mas tá aqui para você participar E a gente já tem o próximo, então não fiquem tristes, já tem o próximo Dia 16 de maio ali, ó, tá marcado ali que já vai ter mais um é, desafio é, do, Esse aqui é o Pink Moon Treasure Hunt, mas temos também o Flower Moon, que é o próximo, então já tem aí a possibilidade Todo mundo que é dono de um, de um Crypto Moon Pode participar e pode é, jogar neste, Nessa caça ao tesouro Onde você pode encontrar Bastante prêmios, hein rapaziada ó, 25 mil lootbox 100 mil camuns E 500 ovos pra você achar Então, olha que top Então é isso, você tem a possibilidade De conseguir bastante coisa aí Então, ó, aqui tem as, até dos anteriores ó, 17 mil Hunters entraram, procuraram, eh, participaram, 20 países participaram, teve 10, 13 quilômetros andados aí pelos participantes e eles encontraram 279 ovos, olha que legal, muito bacana, então todos os detalhes estão aqui neste vídeo na descrição, tá bom? Bom, finalizando essa parte, a gente vai para a parte de eh, detalhes do, do projeto que normalmente é o White Paper. Nós temos aí dois formatos, né? Eles têm aqui dentro do próprio, aqui ó, lá no final, aqui ó, se você for aqui em Academy, vai pra esse local que é a Academia CryptoMundo, ele de descreve tudo o que você precisa saber pra poder jogar o CryptoMundo e ter todos os detalhes, tá bom? Então você vai entrando ali, você vai podendo acompanhar. Ele vai, vai ensinando pra você, mostrando pra você o caminho a seguir, o que você quer fazer, qual o caminho a seguir, a parte classe mestre, aqui, ó, o que é blockchain, o que é criptomoeda Então eles te dão detalhes de tudo, exatamente tudo, rapaziada E aí aqui, na, nessa parte, você vai conseguir encontrar o seu caminho Ver qual você se identifica mais O treinador, o criador, o comerciante, o colecionador O que você é, rapaziada Então, aqui você tem todas as informações também a respeito para te ajudar nessa escolha, né? Caminho do treinador, caminho do... Do criador, também, cada um tem o seu detalhe, né? O e todas as informações a respeito da parte de treinador, depois da parte de criador fazer reprodução, todos os detalhes aqui, a parte de reprodução para você estudar a reprodução, as características visuais, os detalhes ali, ó, as, as partes que podem detalhar. Isso é muito bacana. Se você quer seguir um caminho mais de comerciante de venda, etc. Todos os detalhes são para vocês aqui, os tipos de comerciantes, onde você consegue ganhar grana, onde você consegue negociar NFT, a parte de tokenomics, que é aqui, ó, que você tem as informações a respeito do token. Se você quer seguir um caminho de colecionador, então você pensa ali de que você quer, ah, eu quero colecionar o máximo possível de Crypto Moons, então está aqui todos os detalhes é, dos Crypto Moons que vão de comum até o Ultra Legendary, então todos os detalhes aqui também para vocês tem aqui nessa informação, então passa por tudo, você aprende a ser, aprende sobre todos os caminhos a seguir no jogo e o que você quer ser, ele te ajuda a mostrar o que você quer ser, você quer ser um treinador simplesmente, cuidar do seu Crypto Moon, quer ser um criador, fazer bridge, gerar mais, quer fazer comércio, quer gerar grana, quer gerar grana, dinheiro, ou quer simplesmente colecionar e ter o máximo possível de Crypto Moons? Bom, também tem a biblioteca da academia Todos os detalhes aqui também Lá você consegue ver o diário do professor Todas as informações a respeito do COA e, e aí você pode entender tudo A parte de stories em quadrinhos também ó que legal Todos os detalhes E os conselhos para os novos jogadores Eles dão uma direcionada para você não ficar perdido, tá? Então em tese isso aqui é o white paper Mas lá atrás se você clicar em white paper Tá aqui, ó Nesse aqui, você vai ter esse aqui também Que é uma outra versão É basicamente a mesma coisa Mas de uma outra forma, uma forma mais técnica Como normalmente são os outros white papers, tá? Então é uma forma um pouco diferente Mais técnica, mas sem é, muito, muita história e tal Aqui você conhece de uma forma diferente eu achei melhor até nessa forma Que o Crypto Moon tá trazendo pra gente, cara Achei incrível o formato Porque... É uma historinha, acaba sendo uma historinha Só que nessa historinha ele conta tudo o que a gente precisa saber sobre Crypto Moon Aqui nesse momento Que nada mais é do que a academia que tá aqui embaixo ó. E aqui você encontra também, ó, a Academy Então todos os detalhes aqui, Academy Então é isso rapaziada, esse foi o Crypto Moon Espero que vocês gostem, né? que vocês deem uma olhada e curtam Tem também a parte de loteria, ó. tá aqui para vocês de loteria também eu já estou aqui também tranquilão ali ó, com o meu logado, o meu contrato e já tá para poder começar a jogar, rapaziada. Então é isso, agora me digam o seguinte, gostou? Curtiu? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que você achou. Todos os links, como eu falo, estão aqui na descrição para você poder acessar essas informações. Espero que vocês curtam muito, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, tamo junto, é nóis, um abraço, falou e foi!